Ah, opa, tudo bom pra vocês? Eu sou o Nicolas e sou técnico aqui da Mais Bem. Hoje, meu amigo, antes da gente falar sobre o que a gente vai falar no vídeo hoje, quero fazer uma pergunta para você. Alguma vez, o seu, algum vizinho seu, produtor aí, algum amigo, tava pronto para fazer alguma atividade, seja uma adubação, ia fazer alguma capina, uma colheita, ou até mesmo um plantio, e na hora... Cai aquela chuva, cai o mundo na sua propriedade rural? Bem, meu amigo, a partir de agora, isso vai ser passado para você. Nós da Manage Bem, nesse vídeo, nós vamos falar sobre um site, mas pensa num site bom que vai te ajudar justamente sobre isso. É o site do o Instituto Nacional de Meteorologia, aqui do Brasil. Esse site é extremamente completo. E hoje, nesse vídeo, nós vamos te ensinar como acessar esse site, como você chega nesse site e como você usa as ferramentas dele para você ter as previsões de clima e tempo, as previsões, na palma da sua mão. Quer mais comunidade que isso? Não existe, né? Então, bora lá! Bem, então primeiro a gente tem que chegar até o nosso site do Inmed. Para isso, a gente vai utilizar os navegadores de internet. Esses navegadores são aplicativos que você digita nele, o que você quer e ele vai abrir um site correspondente àquilo. No nosso caso nós vamos usar esse aqui, que é o Chrome. Existem vários outros navegadores de internet, mas o Chrome é um padrão que vem na maioria dos celulares. A gente vai clicar nele, vai abrir essa aba. Nesse campo aqui de pesquisa, a gente vai digitar i -N -M e -T, e clicar nesse primeiro. Após a gente fazer isso, esperar carregar, vai aparecer essa tela aqui. A gente vai clicar nesse primeiro site aqui, NET Instituto Nacional de Meteorologia. Após carregar, a gente já vai estar tá no nosso site. Nessa parte aqui, é o que a gente chama de página principal. A gente já tem várias coisas que a gente pode utilizar. Primeira coisa, a gente já tem uma previsão numérica, que é mostrada no centro mesmo, nesse mapa, com essas cores, para todo o Brasil. Sendo a cor de cada legenda, sendo o amarelo, perigo potencial, o laranjado, perigo, e o vermelho, grande perigo. Ou seja, com isso a gente pode já ter de quebra assim a gente saber como que está o nosso Brasil inteiro com base nesse mapa e nessa legenda. E tanto para hoje, quanto para uma data futura. Também. Além dessa informação. A gente tem essa aqui. ó. A gente tem a previsão para a sua cidade. A gente vai digitar aqui. A nossa cidade. Ele já vai mostrar umas sugestões dela. Por exemplo. Goiânia. Goiás. Vai aguardar. Vai recarregar o site. E aqui vai estar informações como. Temperatura. Tanto a temperatura mínima, mostrada aqui, quanto a máxima, e qual é a tendência que ocorreu. Se aquela temperatura diminuiu, se ela aumentou ou se ela se manteve igual. A umidade relativa do ar, a mínima e a máxima, o horário que o Sol nasce e se põe, a fase da Lua, qual que é a estação que a gente tem, e também... Informações como como a tarde, se a tarde vai estar com poucas nuvens, se vai estar com muitas nuvens, se vai estar seco, pode mudar para a noite. Ou seja, a noite em Goiânia terá poucas nuvens e amanhã do dia seguinte terá poucas nuvens também. Então aqui mostra por períodos do dia como que está o clima. Além de mostrar como que está o vento, se ele está forte, se ele está fraco, qual que é a direção que esse vento está vindo. Então são informações muito úteis. E também temos nesse botão, ao clicar o próximos dias, que vai abrir essa nova aba e vai mostrar. Por exemplo, quarta-feira vai ter essa temperatura mínima e máxima, a umidade essa e essa. E todas as informações para quinta-feira e assim por diante. Então é bem, mas bem completo mesmo. Continuando a descer, a gente vai ter acesso a essas informações. Qual que foi a estação meteorológica usada para mapear essas informações que eles estão dando para a gente? Então, por exemplo, foi a estação de Goiânia, que é localizada a cerca de 6 quilômetros do município. Mostra a hora do registro, mostra os dados daquela estação, tem também as condições climáticas. E aqui bem embaixo nós temos as notícias, notícias climáticas importantes, como aqui, por exemplo, atualmente tem uma onda de calor, que causa seca e chuva em excesso no Brasil. Além de notícias climáticas de outras regiões, para ver todas essas informações da página principal, a gente pode subir aqui em cima. Nós vamos ver esses, essas três barrinhas aqui. Clicando nela, nós temos acesso a essas informações. Por exemplo, acesso aos riscos de incêndio o site também fornece isso. A gente coloca a data, clica em pesquisar e ele mostra esse mapa completo aqui do Brasil que a gente pode clicar com esses pontinhos sendo esses pontinhos as legendas sendo elas onde que está vermelho como a gente pode ver aqui em São Paulo por exemplo que é perigosíssimo o risco de incêndio e indo até o verde escuro que não tem nenhum risco de incêndio que como a gente vê aqui no Rio Grande do Sul então isso é muito importante para a gente saber se existe ou não na nossa região o risco de incêndio para aquele dia vale a pena conferir isso também também para principalmente para os nossos amigos do sul tem uma informação muito boa nesse site que é a seguinte nós subimos aqui de novo clicamos nos seis pontinhos clicamos em tempo vai abrir essas novas opções e vemos aqui ó viemos aqui ó é mapas de geadas ao clicar Vai abrir novamente, vai carregar e vai ter esses dados. A gente vai colocar a data, vai colocar se a gente quer ocorrência registrada nos últimos dias, 20, nosso período de tempo. E vai aparecer da mesma forma que os incêndios, um mapa mostrando com cores no meio do mapa, qual que é o risco de geada. Sendo se fosse vermelho, muito forte esse risco de geada, forte no caso. Amarelo, moderado azul e fraca, e se fosse preta com um floco de neve no meio, que, não tem, que é indefinido, não, se, não tem como apiar se é tanto forte quanto fraca. Vale a pena, amigos do sul, sempre conferir essas ocorrências de geada. Bem meus amigos, como vocês viram, vocês podem usar esse site para prever essas mudanças climáticas utilizando ele na palma da sua mão. Com isso você pode planejar melhor sua colheita, uma adubação, um plantio, uns tratos culturais, capina, entre outras coisas que você pode fazer aí. Como a gente já falou em alguns outros vídeos aqui, a gente sempre fala, o planejamento facilita muito a nossa atividade, seja no campo rural, seja em todos os campos. Além disso, faz a gente economizar dinheiro, porque a gente não vai ter aquela correria de ter que fazer tudo de última hora, que a gente já vai ter planejado. Por isso, use e abuse dessa ferramenta, que ela é feita para você mesmo se orientar sobre essas mudanças climáticas. Se ficar alguma dúvida, pode consultar o seu técnico Manejo Bem, ele vai te auxiliar também. Pode deixar aqui nos comentários também qual foi a dúvida, que outro site que você conhece, que você pode indicar para outros amigos produtores rurais, ou que site que você tem interesse em aprender a mexer nele, talvez ele é muito complicado, talvez você não sabe como chegar nele, ou talvez um assunto, que talvez exista um site, deixa aqui pra gente também, Encha de comentários aqui pra gente, é um agrado nosso. Além disso, curte e compartilhe esse vídeo e propague esse vídeo para outras pessoas também para que elas possam aprender e saber desse site maravilhoso que ajude muito você, meu amigo produtor rural. No mais é isso, agradeço de coração você ter assistido esse vídeo e faça bastante uso tanto desse site quanto do aplicativo Manechat, ambas são ferramentas excelentes para você, nossos amigos. certo? Te vejo no próximo vídeo. Tchau, obrigado!